Hey, hey. Hey Detetive Ninja, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, eu tô aqui com um novo código. New Clube Penguin E tem um código do Dia da Terra que saiu há dois dias atrás. Quem destrava em Inter, quando você faz longuinho, você clica aqui em destrava em Inter pra colocar seu código. Sabia, não? Vamos abrir o baú, vou copiar o código. Inclusive, meu servidor voltou. Quem quiser entrar, tá? Não. O código é React Day. React Day é só copiar e colar, gente. Muito fácil. Eu vou deixar na descrição para copiar e colar. Ih, me perdi aqui. Vou Vamos ver qual os índices. Animais. Vai virar o zoológico. E o clube pinguim. Na moral, vou entrar aqui no bonza pra gente ver nossos inters. Aqui no Twitter eles disse É importante que cuidarmos do nosso planeta e da vida selvagem que está ao nosso redor. Para comemorar isso, o Plaza e o Forte Nevado tem algumas decorações especiais. E você pode usar o código Day para se, se vestir com algumas animais incríveis. Olha lá, tem um tubarão ali já. É ok. Forte Nevado. Tá incrível, gente. Eu gostei. Amei já. Olha isso. Tá perfeito. Ó, oh, melhor sala de 2023. A Forte Nevado e a praza, né? Acho que eu não tenho nada pra fazer aqui. Será que eu vou começar uma bola de neve? Vai. Vamos ver o Plaza. Gente, tá incrível, na moral. A gente tem que gravar aqui. Vamos ver nosso. Inter É tudo inter para o corpo, né? Caramba, parece a tigresa VIP Gente, tô lindo Foi esse peixão alto aqui também, né? Ficou horrível, né? O macaco um pai de macaco Tá igual espanhol falando isso Tem o tubarão Shark boy. Tem um elefante O Jumbo Ó, oh, eu gostei desse elefante Ficou incrível Tá muito bonito Tá muito feitado Amei Parabéns, O New Club Pinga E é isso. esse é o código E esses são umas salas enfeitadas Até o próximo, gente Tchau Beijo na asa Ah, esse aqui Ah, tartaruga eu acho que é uma tartaruga, parece mais assim